Agora você entende, tio? Bonaparte era baixinho, um grande embaixador Mas todo imperador um dia caiu O oh! que você não percebeu? No imperador sou MC E aí, parceiro? Você fica quieto que eu vim de baixo hoje Agora pra tá aqui Você lembrou do seu passado? Truta, eu vou te mostrando que agora a ideia é feia Eu também lembro do passado Eu já passei fome hoje no ranking de sete Eu rimo na aldeia oh! ah, E comete falha?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 eu acabo contigo mano, você tá ligado que Johnny é o um só caminho, me bateu em vários lugares no Brasil, ai carai, coitado, com certeza esse daqui tá fumado. Eu te amassei, te amassei, te amassei, te amassei, quem te amassou foi eu, não sei que, não sei que lá no Rio, arrombado, você só me ganha quando for lá no Coliseu. Você tem sua panela, tem sua família, tem todo mundo lá em Brasa, você paga a passagem de todo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 Do Coliseu, pelo visto, não tem nada. No sed, ainda lá. Cara, jurado netar Moreb. Jurado netar Moreb. E você parece até a tua pesquisa Uhul! da Deep Web. Uhul! Quem que tá desse lado? Se você perder de novo, vai desafiar o jurado? Não vou desafiar Uhul! o jurado. que esse eu é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 você saia no pinote, falando que eu sou papalégua só porque você copia o coiote? Ai, ai. Cê está ligado, por isso vai ser boicote, cada rima que eu faço sai no trago como se tivesse mira e headshot. Oh. Cê fala que eu sei gritar, que eu só sei apanhar. Ih.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 Filhos que não entenderam seus pais. Pais que nunca entenderam seus filhos. Legião <risos> urbana mas batalhar comigo não é Renato, é roleta russa. E, Cadre, você cê tá fudido, eu vou te matar, cê não vai recuperar o seu tempo perdido. Prensa, nessa batida, roleta que se conhece é do Bondi e companhia. É entre navalhas e apostas eles apostaram em mim ah, ah, É um Bom Dia e Companhia hoje o adolescente te ensina o jogo da vida Aê! Pra mim você tá na mesma Station e hoje você não vai ganhar seu Playstation Então, ah, eu sou verdadeiro o jogo da vida dele ficar de fone e toca no celular o dia inteiro Aê! Ah, ah, é. ah,